Olá a todos! Eu sou a Úrsula do site informantemédico.com. Eu sou brasileira e trabalho em nossa clínica de medicina integrativa nos Estados Unidos. E quase todas as mulheres que atendemos nos indicam que também querem se livrar da celulite. Por isso, eu gostaria de compartilhar algumas informações muito importantes com você sobre como você mesma pode reduzir e eliminar sua celulite em suas pernas, coxas, bumbum, barriga e até mesmo seus braços. Então, se você sofre de celulite em qualquer uma dessas áreas em seu corpo, continue assistindo. Nesta apresentação, você irá aprender como você pode eliminar a celulite em qualquer lugar em seu corpo sem se sujeitar a tratamentos caros ou dolorosos. Na verdade, em nosso programa revolucionário, lhe ensinamos a imitar esses mesmos tratamentos profissionais com técnicas simples que você pode seguir em casa. Com essas técnicas, você poderá finalmente ter o corpo suave, firme e atraente que você sempre quis ter, mas não sabia como. Além disso, se você seguir nossas diretrizes precisamente, você verá resultados em apenas algumas semanas. E quanto mais cedo começando, mais cedo você será capaz de usar aquele short, biquíni ou vestido de festa favorito e se mostrar a todos com a confiança que você sempre quis. Na verdade, nunca tínhamos dado essas informações fora de nossa clínica. Nunca. Nossos pacientes aqui nos Estados Unidos nos pagam centenas e centenas de dólares para aprender as técnicas que vamos lhe ensinar. Você não encontrará isso em qualquer outro lugar. Isso porque a maioria das clínicas lucram tratando você e não ensinando você. Eu quero te contar sobre as três maiores ideias erradas sobre a celulite. Estas são algumas das principais razões pelas quais as pessoas não conseguem eliminá-la. E muitas vezes, ficando frustradas, desanimadas e se sentindo derrotadas pela celulite. Então, aqui estão as três maiores ideias erradas. 1. Um, o exercício por si só não é a solução. Todos nós já ouvimos isso. Mas fazer mais exercício não atacou a verdadeira causa da celulite. E vamos explicar o porquê. 2. Em segundo lugar... Estar acima do seu peso ideal em si também não é a causa principal. Até porque todos nós já vimos muitas pessoas magras na praia com celulite. 3. E tecnicamente, a celulite não é um problema com os tecidos gordos em si. Então, assim que você largar dessas ideias erradas, você deixará de ir pelo caminho errado e começará a aprender a maneira correta de completamente eliminar a celulite. Antes que você possa efetivamente e completamente eliminar a celulite, existem algumas coisas importantes que você deve compreender. Obviamente, todos nós sabemos a aparência dela, mas você deve saber o que a celulite realmente é. Você deve saber exatamente o que causa a celulite cientificamente. E você precisa saber quais são as técnicas que foram clinicamente testadas e comprovadas. Estas três coisas são fundamentais a entender. E há mais uma coisa e, na verdade, é o maior e mais importante segredo e vamos explicar sobre isso mais tarde neste vídeo. Assim que você compreender todos os princípios, você irá começar a ver menos celulite e menos ondulações em poucas semanas. A pele em seu bumbum, pernas, coxas, abdômen e até mesmo seus braços se sentirá mais firme e mais suave e você continuará vendo esses tipos de resultados semana após semana até que sua celulite se desapareça completamente. E aqui está um dos maiores segredos que você precisa saber. Certas técnicas devem ser combinadas umas com as outras, com uma sequência e tempo específico. Caso contrário, você está desperdiçando seu tempo e dinheiro e você não irá obter os resultados desejados. Pense nisso assim. A medicina, assim como cozinhar, envolve química. Imagine uma simples receita de bolo. Se você esquecer o fermento em pó, o bolo não irá subir, mesmo se você seguir o resto da receita perfeitamente. A eliminação da celulite é assim também. Vamos explicar exatamente quais são as técnicas e como combiná-las corretamente. Antes de entrar em mais detalhes sobre a celulite, eu gostaria que você soubesse mais sobre mim e sobre as pessoas com quem eu trabalho. Me chamo Úrsula e tenho trabalhado durante vários anos com o Dr. Jim e outros profissionais de medicina integrativa em nossa clínica nos Estados Unidos. Juntos, ajudamos pessoas com uma vasta gama de problemas a encontrar soluções que sejam sempre seguras e eficazes. E lidamos com algumas doenças muito graves também. Mas a maioria das mulheres que atendem a nossa clínica também perguntam sobre como elas podem se livrar da celulite. E também, porque eu sou originalmente do Brasil, eu sei o quanto é importante se sentir feliz e confiante com você mesma e a sua aparência. Embora muitas pessoas imaginem que a celulite seja apenas uma questão superficial, para muitas, os benefícios de uma aparência saudável e um bem-estar emocional pode até ser importante para a cura de doenças mais graves. Assim, fico feliz de lhe trazer as últimas informações para ajudá-la a se livrar da celulite para sempre. E não se preocupe, você pode se sentir segura sabendo que você está recebendo informações de uma fonte legítima. De fato... Uma das razões pelas quais decidimos criar esse programa é que vimos tantos livros de baixa qualidade, de autores que simplesmente traduziram qualquer artigo que encontraram na internet ou de comerciantes que usam técnicas de venda trapaceiras simplesmente para vender produtos de baixa qualidade. Por favor, não caia nesses truques. Na verdade, quero te contar mais um segredo. No mundo do livro digital, não há como postar uma avaliação. Assim, a maioria dos comerciantes criam suas próprias avaliações falsas. Veja só esse caso interessante. Um comerciante popular de livros digitais decidiu colocar seu e-book no Amazon.com. Bem, logo em seguida, ele recebeu dezenas de críticas negativas e teve uma classificação média de duas estrelas. Obviamente, logo em seguida ele tirou o e-book do mercado. Nós queríamos avisá-la sobre isso, porque muitas pessoas gastam dinheiro suado em produtos de baixa qualidade sem saberem. Não caia nesse tipo de armadilha. É por isso que eu quis te contar mais sobre quem somos. Você pode confiar que a partir da nossa equipe você estará recebendo apenas as melhores informações. Na verdade, já publicamos outros livros de saúde e medicina no passado. E todos eles obteram uma média de cinco estrelas nos Estados Unidos, nos grandes sites como Amazon.com, onde as avaliações são verdadeiras. Assim, você pode se sentir bem sabendo que as informações que estamos lhe dando vêm de uma fonte confiável. Criamos o programa Fim da Celulite para os nossos pacientes que não querem se submeter a tratamentos como injeções e lipoaspiração, que não são apenas dolorosos, mas na verdade muito caros. Nossos pacientes tiveram resultados maravilhosos em apenas algumas semanas seguindo o nosso programa. E agora, você também pode aprender como eliminar a celulite com um programa caseiro sem se sujeitar a tratamentos caros e dolorosos. E você pode ter certeza, a informação em nosso programa é exatamente a mesma que nós usamos com sucesso em nossa clínica com os nossos pacientes. Então, aqui estão as coisas mais importantes que você precisa saber. 1. Um, tecnicamente, a celulite não é um problema da pele ou até mesmo dos tecidos adiposos. Muitos programas se concentram nesses tecidos e por isso eles quase sempre falham em eliminar a celulite. 2. Celulite não é um problema com seus músculos. Alguns programas se concentram na construção muscular, mas isso na verdade não elimina a celulite. Na melhor das hipóteses, os seus músculos ficam maiores de modo que eles pressionam contra a pele. Isso apenas reduz a aparência da celulite, mas não a elimina. Vimos pacientes fazerem isso e a celulite delas volta quando os músculos encolhem. De fato, as células de gordura da celulite não são as mesmas que as células de gordura normais. Elas não são controladas através da dieta e exercício. Vamos explicar exatamente que e como contrabalancear esta situação. 3. Celulite não é, primariamente, um problema genético. Isso é importante porque ele diz então que a celulite pode ser corrigida. Então, aqui está a verdadeira história que tem sido demonstrada por estudos científicos. A celulite é um problema nos tecidos conjuntivos que rodeiam as células de gordura nesta área. Quando elas enfraquecem, as células de gordura incham. Imaginem suas compras de mercado dentro de um saco de papel molhado. Vamos lhe mostrar exatamente por que isso acontece e como fortalecer esses tecidos para que sua pele tenha uma aparência suave e sexy. Tudo o que contribui para este tecido conjuntivo enfraquecido também pode contribuir para a celulite. E há muitas causas, mas aqui estão algumas das mais importantes. 1. Desequilíbrio hormonal: Você sabia que mais de 80% das mulheres têm celulite? Alguma vez você já se perguntou por que os homens não desenvolvem celulite, mesmo quando gordos? Você sabia que homens que recebem terapias com hormônios femininos também podem desenvolver celulite? Isso ocorre porque o desequilíbrio hormonal é uma das maiores causas, e a maioria das pessoas não sabem disso. É uma das maiores razões pelas quais a maioria das pessoas não conseguem eliminar a celulite delas. Vamos explicar exatamente como isso funciona como eliminar esse problema para sempre. 2. Exposição tóxica. Você já ouviu falar que as celulite são toxinas acumuladas em sua pele? Isso é absolutamente falso. Mas há certas toxinas que podem causar celulite, mas é porque elas agem como hormônios em seu corpo. E a maioria das mulheres estão realmente expostas a estas toxinas todos os dias. Vamos lhe mostrar exatamente quais são elas, como evitá-las como desintoxicá-las do seu corpo usando produtos que você pode encontrar em qualquer supermercado? 3. Má circulação: Todos os tecidos no seu corpo dependem do fluxo sanguíneo ideal e níveis saudáveis de oxigênio e nutrientes. Mas muitas pessoas, até mesmo pessoas saudáveis, têm má circulação na camada mais superior de gordura que causa a celulite. Vamos explicar por que isso acontece e como reverter isso com alguns ingredientes caseiros simples. Dieta fraca Uma dieta saudável é crucial na eliminação da celulite hoje e sempre. Infelizmente, muitas pessoas ficam com medo quando ouvem a palavra dieta. Mas aqui está um dos grandes segredos. Existem alguns truques que você pode usar para continuar desfrutando dos alimentos que você ama. Contanto que você incorpora esses truques, você poderá realmente comer uma grande variedade dos seus alimentos favoritos. E estas são algumas das coisas mais importantes que você deve entender se querendo eliminar a celulite para sempre. E a melhor coisa é que nós projetamos nosso programa para que você possa segui-lo em casa, sem a necessidade de produtos caros, cremes ou equipamentos. Então, por que o nosso programa é tão único? Porque nós lhe ensinamos Técnicas que são baseadas em ciência e experiência clínica. Nós lhe ensinamos exatamente como eliminar as verdadeiras causas da celulite e como mantê-las longe para sempre. Mais importante, lhe ensinamos a fortalecer de forma eficaz estes tecidos conjuntivos de modo que a gordura não irá inchar para fora da pele, não importa quanta gordura exista. O melhor de tudo, não há rotinas de exercício que nunca acabam, você ainda pode comer os alimentos que você ama, e não há produtos caros que você precisa comprar. E o mais importante, você irá começar a ver resultados em poucas semanas. Imagine como você irá se sentir confiante e atraente sem celulite. Essa pode ser você em apenas poucas semanas. Não importa onde você está ou onde você vive, você pode baixar todo o curso agora e começar imediatamente. Assim. Se a celulite é um problema em sua vida e você quer se livrar dela para sempre, o nosso programa Fim da Celulite é exatamente o que você precisa e merece. Vamos lhe mostrar passo a passo o que você precisa evitar é exatamente o que você precisa fazer para obter a pele lisa e sexy que você sempre quis. Então, se você está pronta para acabar com a celulite e se livrar dela para sempre, clique no botão abaixo e você terá acesso ao seu programa imediatamente.